Para já vamos ter com o Tiago. Como sabem, ele está uh, em Alvides, no Festival do Chocolate. Não sei se ia construir, quem sabe, uma escultura de chocolate. Uh, até pode ser do teu também. Uh, não, Tiago. Sónia. Olha, estás, estás uh, favorecido. Já somos dois. Não dois. te derretas, é? Cá está. Não, não, eu não contigo qualquer pessoa se derrete, não é verdade? <risos> uh, mas neste caso, uh, estas esculturas são mesmo em chocolate. Eu sei que não parece, uh, não podemos dar uma trinca para provar, mas são muitas horinhas de trabalho, é uma das grandes atrações desta 19ª edição do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos e parabéns ao Chef Abner Ivan, e toda a sua equipa. Eu assim de repente posso já dizer alguns nomes, à Natália Marinho, ao Wilson Silva, ao Luís Faustino e ao Tiago Ferreira. Chef, primeira pergunta logo antes de, daquelas mais habituais, do tempo e de quantidade de chocolate, de todos, de todas as figuras inspiradas na banda desenhada, qual foi assim aquela que deu mais trabalho, mais trabalho? Bom dia a todos, é, aqui deu mais trabalho assim, todas, né, vocês estão vendo aqui os promenores, mas o Homem-Aranha, né, o Spider-Man, é, o grande desafio ah, foi trazer... Eu juro assim... que isto foi por <risos> acaso, eu escolhi Sim. e foi por acaso, e ser é... porque tem muito pormenor. Sim, também além da altura, a anatomia, a posição que ele está, né, desafiando a gravidade literalmente, então são quase 300 quilos de chocolate é trabalhado né, 100% manualmente, então o um grande desafio é ser 100% em chocolate. Então não tem nenhuma estrutura, cerovite, arame, madeira, etc. É 100% em chocolate. Agora, para uma escultura como esta, estamos a falar de quantas horas de trabalho? Bom, aqui já são quase, mais, quase 300 horas de trabalho aí, né? muito amor e dedicação à profissão. Né? Como você citou aqui, não fui só eu, a equipe que me acompanha desde o primeiro ano. Esse é o sexto ano que eu sou responsável pela residência artística aqui, né? das esculturas de chocolate. Então, não é só fazer as esculturas, mas também compartilhar o conhecimento aí com essa equipe maravilhosa e o pessoal local. A Natália Marinha, é minha esposa, que também trabalha ah, eu, comigo. Eu. É, e o restante aqui são pasteleiros locais que já estão desde o primeiro ano comigo aqui, nesse grande. Exactly. Muitos parabéns. Ao longo deste festival também vai poder acompanhar o chefe a trabalhar ao vivo. Portanto, vale a pena. Acontecem vários show cookings, vários workshops. Obrigado, chefe. Portanto, esta é uma das atrações. Pode ver oito esculturas. Outra atração é um dos show cookings mais aguardados desta edição. Uh, um chefe que, como podem observar, não sou eu que sou pequenino, O chefe é come muito chocolate mesmo. Uh, é o curador também deste festival, Francisco Ciopa, Amanhã vai acontecer aí um, um show cooking muito curioso, consigo, não é? Vai, parece, parece que sim. Uh, vamos falar sobre a alimentação dos insetos, que é uma das, uma das nossas barras de chocolate especiais. Que Espera, pode aqui. repetir. chocolates com, com insetos. insetos. Tem aí, tem, certo? Tenho, tem, sim, senhor. Tem, sim senhor. Tem. Isto é uma larva, que é uma larva muito usada, que se é chama de larva. Vamos só um bocadinho mais para ali, que assim pode mostrar, lá para casa e aqui ao Mário. É, é uma larva. São larvas. Pode vir? Portanto, são, isto é uma, uma barra de chocolate com 4, 70%. 70% uh, tem aqui há larvas e tem outras por trás também. Portanto, isto é 100% comestível. nós vemos as larvas. Vê, vê, vê lá, se que bom. Estão aqui. Diga? Queres experimentar uma? Eu não sei, nós podemos lançar. Podemos? Eu não sei. Jorge e Sónia, o que é que acham? Sou capaz de provar um chocolatinho com larva Eu, ou não? tem um praliné de pistácio e macadamia, portanto, a larva prima. é para dar um crocante e é também para alertar para uma alimentação que vai ser, nos próximos anos, vai estar intrínseca em nós. Eu não sei, estou fazendo assim, o chefe prova primeiro, prova um bocadinho primeiro, a ver se fica tudo bem consigo. Fico, fica no... Pois no... realmente cresceu imenso, é das larvas. Uhum. Está tudo bem? Uhum. Não é que são mesmo. Uhum. <risos> Não. Ok, eu vou provar. Tem, tem, não tem, não tem. Oh, tem de ser um com ah, larva. Não com larva lá. Okay. Jorge, Sónio, Toy, esta. eu vou provar. Aqui, só esta. Só esta. Está aqui. Ah. Vou provar uma larva. É agora. Nesta décima nona, e disse: Oh, caiu! Que chate ah, Já não posso provar. Ah, não, esta posso. É é só... Tem mais, tem mais. Ok. Aqui tem uma, uma assim gordinha. Uma gordinha! <risos> Sim. aqui são larvas que já estão 100% secas. Estas Sim. larvas que nós compramos. Uma empresa que é a Portugal Bucks, que é a primeira empresa certificada em Portugal mesmo para este tipo de alimentos. Ok. Além das larvas, também tem grilo, isque de carabelho e tem outro tipo de insetos. Muito bem, então vamos a isso, vou provar, portanto eu não garanto que vá aparecer no próximo direto, é, mas eu confio no chefe. Vamos a isso? 3, 2, 1? Não, estou a brincar. É bom, não é bom? É, não, não, é uma, sa é uma... não sabe lá, mas eu não sei qual é o sabor da larva também. Não. Um, este, este, este tipo de inseto é um inseto que é completamente seco e de, de, desidratado. O sabor compara-se à pele, pele seca da avelã, sim, sim. ou da amêndoa, ou uma pipoca já velha, esse tipo de, de então, sabor. Chefe, muito obrigado. Este eu vou levar especialmente para o Jorge e para a Sónia. Eu acho que eles vão, vão gostar muito de provar uma, uma larva, muito obrigado. Portanto, amanhã tem o show cooking do chefe com insetos, mas daqui a pouco vamos mesmo ver chefes a trabalhar ao vivo, a criar esculturas de chocolate ao vivo. E este, Jorge Sónio, com larvas. Tiago, é para vocês. É para nós. Mas Tiago, diz-me de, lá, antes mesmo de me despedir de ti, consegues dizer-me o que é que sabe a larva? Ainda que tenha, esteja disfarçada de chocolate, o que é que sabe? É, sabe, é assim um bocadinho que casca de, foi como o chefe disse, um bocadinho de casca de, de avelã, uh, assim, okay. uh, é isso, casca, como fosse uma cara, mas não sabe a larva. Pois, uh, e também não sabemos a que é que sabe a larva, larva né? mas não, sabe. não é mau, portanto. É um sabor neutro, é um sabor neutro. Uh, mas, mas eu levo para vocês provarem, não, não se okay, preocupem. Ok, ok, querido, obrigada Tiago, um grande beijinho.